vai, vai, Vamos vai, batalha Eu como é que isso funciona? Como é que eu estou meu irmão? E Mal cheguei no aeroporto Uma moçambicana olhou pra mim e disse Não se foi gato. Vem cá matar a minha fome Enquanto a ti, a única mulher que me chamou de gato só estava a fazer a tradução do teu nome, Vini Becquê. Como é que está a tua relação com Deus? Vamos lá testar a a fé. De jogar com desse texto será o texto perfeito para confirmar que os gatos sempre caem de pé. Sem pé no mar, puxa-nos. É para punchline é bruxa-nos. Hoje eu vim capturar este gato, e virar vegano. E esta captura será mais fácil do que um screenshot. Tu não tens a capacidade de criar vacas para abrir o teu, Na tua família ninguém consegue comprar nada. Até você foi de uma barriga de aluguel. É ou duas, eu vim para São comer humanos Pela próxima, não me metem, cães no almoço. o a 100 dessa palavra e me metem, cais no bolso. da frente e baixo e atingir o alto que ele tem um louco. Já eu não precisei de tanta luta assim porque eu sou tipo uma manga. Já me no topo. Sou o capitão fica quando o barco não sabe. Esse pensamento me deixou sicko e já que tu queres morrer por amor e não vais afundar tipo ele no Titanic. Se nem o meu próprio povo perdão, imaginem o então que eu farei contigo. Tu não sabes onde mexes. Prova disso é que perdoa. A gente se pode interpretar na final por culpa minha, viram é na greia morrer duas vezes. a diferença, tu não és competição para mim, vou acabar contigo logo. só não tiveste desistir, levantar a bandeira branca, abanar, como se tivesse a dizer é hey, algo, fora de jogo. Tu, de bandeira, levantar Sereado de fora de jogo. Né, do que saber é o meu ponto fraco? Só que eu tô gato mais do que a puta. As minhas fraquezas estão mais escondidas do castigo das ocultas, mando que, ratê, do que eu é Eu sou pobre, as suas é são pobres. Como é que queres comparar as minhas favas com as tuas? Quando as únicas coisas caras que deixam. Enviava macacos para a lua, não. não és assim tão forte quando diz, aceita, irão no mesmo leve nunca, e no rap não conseguirem gerar nenhuma receita. a gargou dele de qualquer maneira, deixei-se na escola, para ele pôr papel na carteira, para pôr papel na carteira, mas quem que foi que pensou que você pode enfrentar? Foi não que pensou dessa brincadeira, é como se eu tivesse nascido onde o Cristiano Ronaldo nasceu você me vencer bate na madeira só com uma porta enrolada no pescoço é que tu paraste no topo e esse é será o momento mais alto da tua carreira, fiquei por muito tempo parado, mas o primeiro passo que dei me levou para fora do país, tipo que eu dizia na fronteira e o sol e o quem eu sou, o eu sou o dessa mesa não me contigo, a minha balada é de Hoje é o fim de a bandeira Moçambicá e olhando a boa! A diferença de viver vive. Tempo! Faça o aluno e um alunho, Meu Irmão, vocês quase da hora estão a fazer isso aqui? Posiciona, eu também a Eu já não tenho nada a provar. posiciona não tem nada. Ah, não é assim. Eu é oh. um, é. Eu já não tenho nada a provar. Esta patente é vossas mentes que me deixam Posso dar uma de respirar? É capaz de vir em duas a dizer? É. repente, duas na porta, Eu vi. Há duas barbones parados na fora. Entre batata, que entrei a batalha e a garante que vai resistir a proposta. Mas acordo, vejo dois queijos parados na minha porta, implorando para coçar as minhas bolas